Olá! Hoje, como a gente está aí, quase terminando o mês de março, hoje o programa Dicas de Saúde trouxe uma dica muito especial para nós mulheres. Até deixei minha bolsa aqui para a gente lembrar que nós somos mulheres e somos muito especiais e muito importantes nesta vida. E eu trouxe alguma dica bem legal, assim do programa Dicas de Saúde para vocês, para a gente refletir um pouquinho sobre mulher, né? Como é importante a gente se alimentar bem, né? Fazer o nosso controle do nosso peso, né? Melhorar o nosso sedentarismo. Isso são detalhes bem importantes para nós mulheres estarmos aí com a nossa saúde em dia. Também é bem importante a gente descansar o máximo que a gente pode, descansar as nossas pernas, porque no dia a dia do trabalho a gente caminha bastante ou fica bastante tempo sentada, então é bem importante a gente descansar para a gente continuar a nossa rotina de trabalho no dia a dia, também para cuidar dos nossos filhos, das nossas coisas, então é bem importante a gente descansar, por isso que a gente não pode esquecer da gente e às vezes a gente passa, e esquece da gente e aí a gente acaba ficando doente então é bem importante a gente pensar todos os dias em nós porque a gente para estar bem para a nossa família a gente precisa estar bem também outra dica bem legal que eu trouxe para vocês é praticar algum exercício com regularidade e você também pode é procurar algo que você goste, né? Uma dança, uma atividade que te faça feliz. Que se você faz algo que te faz feliz, você vai estar bem todos os dias. Também uma coisa bem interessante que hoje nós mulheres, que pode afetar namoro, casamento, relacionamento no trabalho, é cuidar da nossa saúde mental. Inclusive, é bem importante às vezes a gente procurar acompanhamento com profissionais, se necessário, para melhorar a nossa saúde mental. São detalhes importantes que às vezes nós mulheres não paramos para pensar e que faz toda a diferença em nossa vida. Também não esqueça de procurar um médico ginecologista, e um médico clínico geral para você fazer uma check-up do seu corpo e verificar se a sua saúde está em dia também é importante a gente se proteger contra infecções sexualmente transmissíveis então se proteja mulher se cuide para você ser muito feliz essa foi uma dica do programa dicas de saúde com muito amor muito carinho para você, seguidor do Rio Mafra Mix. Um beijo, um abraço, fique com Deus e até semana que vem.